Malta, estou aqui a gravar mais um vídeo, hoje aqui, minecraft, mine stones, e malta, no último vídeo, fizemos isto, e malta, vocês não vão querer saber o que me aconteceu, sem querer, uh, o meu mine, e como disse no outro vídeo, está todo bugado, a skin, não era suposto ter esta, era suposto ter outra, está tudo bugado, e o que que acontece, eu perdi todos os meus itens, malta. Olhem só, nem aqui. Eu perdi tudo, malta. Está tudo bugado. Então, para lá, vamos ter que começar. Meio de início, eu sabia. Deveria ter vindo aqui, deveria ter vindo aqui ao baú, colocado as minhas coisas, mas não. Eu sou burro. Não pus, né? Então, para quem não viu o último vídeo, vá lá, veja. Está aqui em cima um card uh, da nossa série, da nossa linda série, supostamente vai aparecer algum momento aí em cima, e é, nós temos isto tudo, já fizemos, olha tá, ali uma avanço, preciso de comida, ah, pois é, eu tinha comida e perdi a toda, Boa, já consigo fazer uma picareta de pedra, de pedra, repito, de pedra. Quer dizer, pedra? Não. Nem pedra. Uh, é outra cena. De madeira. Eu vou começar a mudar essas coisas daqui. vou começar uh, a construir aqui também. Porque é uma ótima zona para construir. Está ali ovelhas ainda bem. E está ali uma vila que vamos explorar pelos vistos hoje. Ok, dá aqui estas ovelhas tá tá tá tá tá tá tá tá tá tá tá tá tá tá tá tá Sorry! Preciso da... Eu preciso da... Nossa... Lã. Ok, agora vamos explorar a vila rapidamente. Pode ser assim que eu encontre mais recursos. Uh, depois nós voltamos, é por ali, por ali, para ali. Olha, muita comida, é bom, bom, bom, nice. Cavalo. Cavalo. Malta, olha aqui. Cavalo. Só falta ter este cavalo voar aí pelos ares. Que, que, que, que. Desculpa, desculpa, desculpa. Não faças mal, por favor. Eu não, não, não, quero, não quero fazer nada a ti, tá bom? Obrigado. Malta, então vamos apanhar muito trigo. Isto é bom, é, trigo é muito bom, porque precisamos de muita comida, muitíssima. tá aqui imenso trigo. Ok, boa. Uma cama, nem foi. Ah, esquece. Aqui tem baú, tem. comida boa e um, e um, e um, um pouco de. Já me esqueci. Ok, malta. Sabem, anda a precisar de tochas as, as pessoas que moram nesta vila não, não devem precisar. É, é temporário, eu já vou. quando? Olha um gato preto. Oh, está a fugir de mim. Malta, aqui tem boé de trigo. Ok, malta. Há muita coisa para tirar desta vila. É, Está ali um golem também. Ou seja, este vídeo provavelmente vai ser inteiro, todo sobre a vila. Antes vou aqui marcar um paint, né? bom sonho. Eu não queria renascer neste local, mas tem que ser para não ficar de noite, né? Este aqui tem que ter coisa, é guarda grande. E eu, se tivesse uma picareta, tirava isto. Boa. Parece que nós estamos num lugar bom. Por ali é a nossa casa. Uh, Caso eu não me lembre, depois volta, vejo o vídeo e já sei onde é que estávamos. Vou aqui apanhar pedra. Para isso, vou precisar disto. E para isso, é preciso agora buscar aquilo. Eu estou cheio de fome, malta. Vou ter que fazer isto. Olha, vou ter que fazer isto. É bastante bom. Aqui um pão é uma maneira. Acaba logo com a fome. E pronto. Já estamos a voltar com a vida. Ok. Também que banhar isto. Ok, então bora lá. As pessoas que moram nesta vila não se devem importar, é um pouco de madeira. É só um pouco. Quem é que precisa? Podem ver que a textura de, do carvão mudou também né agora malta vamos lá fazer aqui uma picareta já viram malta tínhamos muita coisa agora perdemos tudo não tem nada no último vida eu tive um milhão de anos vamos lá pegar um pouco de carvão é melhor pegar já a pedra para fazer também uma picareta de pedra Mas isto é tão demorado Eu não vejo nada, vou aqui Obrigado à, à vila que me deixou roubar Quer dizer, roubar não Boa. Tchau, tchau, tchau, tchau, tchau Malta Eu não posso estar aqui do cheio de fome também Poças. Tô mesmo mal, malta Agora como é que eu faço? Uh, vou ter que fazer aqui uma coisa ao calhas, Para ver se consigo... Voltar Boa, voltei malta. Eu estou vivo, calma. Ainda bem que estou vivo. Vamos com calma, vamos explorar isto. Vamos lá aqui pegar mais um. ossos Fazer aqui uma picareta minha mesma maneira. Que é isto? Vamos lá pegar um pouco mais de itens. É bom tirar pedra para uma única razão. Porque assim conseguimos voltar a casa, alguma haja alguma coisa. Fazer aqui uma linda escada. Tá aqui. Finalmente ferro, malta. Boa. Agora temos ferro. Lindo ferro. Não estou nada arrependido de ter vindo por aqui, malta. E tábua de ferro, malta. Ok Não sei se é boa ideia ir andando para ali Isto aqui é um novo coisa Uma nova coisa da atualização Ok Vamos lá avançar temos que ter calma... Eu não estou a ver nada, vou só buscar aqui... Isto aqui mesmo. Aqui há mais necessidade. Já que os pais né? É necessário. Boa malta! Pegamos tudo, e ainda há mais! é isto está cheio de minério, malta! Coisas... Vim, mesmo, vim aqui mesmo bem! Ainda bem que vim para aqui! Coisas! E ainda há mais! Não não não não não não não malta malta malta calma calma calma calma Eu é que estou uh, estressado mas não é vocês calma Desculpem malta Eu que é estar rico Mas se isto não me deixar eu não consigo né Malta não comentem aí que eu fiz isto e tal Desculpem tinha que fazer Não queria morrer Então malta, eu vou explorar um pouco mais, então eu já volto. Então malta, voltei. Digamos que eu fiz várias coisas ali na vila. eu tirei muita cena da vila. Aproveitei porque eu não quero perder, então eu vou, eu vou voltar para trás. E olha só o que é que eu agora tenho. Eu tenho 30 ferros brutos. Uh, tenho muitíssimo trigo que dá para fazer. Vários pães, eu estou rico, literalmente. Olhem, isto para melhorar as minhas os meus equipamentos. Ou seja, não vão precisar de gastar estes ferros todos, é só melhorar estas duas coisas. E fornalhas, montes de coisas. Eu, eu literalmente aproveitei tudo o que tinha à minha frente e peguei tudo o que podia. Então, bora lá. Está ali a minha casa. Aí estava a vila, aqui a minha casa. Eu vou só ali Eu também quero definir como ponto de De, uh, de renascimento Pronto, para renascer naquele sítio Então para isso para lá E olhem só as novidades que eu trago hoje Eu pensei que ia explorar aquela Aquela mina ali Ou seja o que é que for Mas pensei melhor E não, eu não melhorei Não fiz nada lá Simplesmente encontrei a vila e no vídeo de hoje, vamos lá. Eu sou assim, sou assim. Não sei porquê, não. não sei. Encontrei, queria explorar, fui ver umas coisas, né? E literalmente eu já estou a fazer a minha casa sem ela estar pronta. Nem fiz esta parte, mas esta, esta é o meu quarto. O que é que eu posso dizer? E continua assim com o bug da skin. É melhor agora, de emergência, colocar isto daqui e fazer vários pães. Agora, para isso, eu vou colocar isto aqui. Aqui, ou seja, eu já posso ir aqui à fornalha. Olha, tenho mais comida. Eu já estou rico de comida também. O que não me falta é comida. Bora lá mais olha já acho que é máximo vamos lá fazer mais isto é com fartura isto dá eu tenho montes Pronto Estamos ricos de pães Temos pão a mais Agora uma coisa que eu me tinha esquecido na outra, na, no primeiro vídeo Foi de colocar tochas Aqui não fica bem Onde é que eu vou colocar as tochas? Vamos lá ver. Então. Aqui pode ser. Aqui. Aqui. Olha vai vaca querer entrar. E aqui futuramente eu irei pôr. Enquanto isso eu vou, explorar, vou pôr aqui umas. Que é para aumentar. E já. Temos mais canas de açúcar malta. Vamos colocar aqui uma margarida. Não. Eu depois vou buscar aquelas rosas grandes para pôr aqui na minha casa, malta. Eu literalmente estou cheio de pães. Eu agora vou pôr uh, uma placa de pressão, esta coisa. Yeah. Mas eu não sei se vou pôr nesta zona. Eu vou pôr uh, aqui dentro. Mas não é deste tipo, este tipo não. Depois temos aqui um combustor. Isto aqui eu vou pôr aqui fora. Aqui, eu estou rico malta, eu literalmente estou rico, principalmente pais, etc. Money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, eu estou rico. Malta, literalmente, digam lá, quando é que viram uma pessoa a ganhar assim, tanto trigo e fazer boa da pão? Quem quer trago? Eu estou rico, malta. Eu estou rico! Então, malta, já fizemos muita coisa neste vídeo. Agora, este vídeo, o que é que vamos aqui fazer? Já fizemos coisas secundárias, agora vamos às primárias, certo? Então, primeiro, vamos... vamos... Vamos pôr aqui na fornalha os nossos ferros. Espera lá, isto não é aqui mesmo. Isto é mais próprio hoje. Que... Estou a tentar. Já, yeah, este aqui é. Ok, malta. Vamos pôr isto. Onde é que eu vou pôr o meu cinho? Vou pôr aqui por uma apetece. Ok. Já temos isto tudo. Agora o que é que eu vou fazer? A espada. Faço isto. Não ah. Parece só com a está malta. Com o ferro montado tá a dar. Por isso, não equipamento. Vamos fazer então, bora lá. Vamos lá, por aqui um pouco. Né? Vamos fazer aqui a nossa ferramenta. Já dá para minerarmos diamantes. Será que no próximo vídeo vamos minerar diamantes? Veremos se conseguimos ou não. E já estou aqui cheio de ferro. Então vou aqui colocar isto e isto. E já temos vários itens. Comida aqui. Eu tenho isto desorganizado. Enquanto isso, vamos lá por aqui algumas coisinhas. Aqui para eu comer, né? Aliás, nem preciso coisas para comer. Já estou rico, literalmente. Eu vou buscar aqui mais madeira. Já, já não tenho o meu machado. Quem diria malta? Quem diria que eu ia ficar rico neste vídeo, né? Então agora vamos lá. Está aqui malta uh, o que nós queremos. Agora vamos aqui, fazemos isto. E vamos fazer uma pá. Uh, e agora vamos fazer um machado. E o último, último item. Para nós fazermos assim que necessariamente é preciso. A fazer um kit completo, não é armadura, não é totalmente, mas é enxada. Agora, 19, vamos lá ver o que é que nós podemos fazer. Vamos ver, vamos para um, um peitoral. Aí já temos um peitoral. Botas. Já está lá. Agora, faltam-nos as calças e o capacete. Vou primeiro ao capacete e as calças ficam para depois. Eu estou eu quase full ferro. Ou seja, eu estou quase. Só me falta as calças para estar tudo cheio de ferro. Ok, malta. Eu estou rico, estou pronto para quem me quiser desafiar. Venham venham comigo. Aqui eu estou pronto. Ok. Eu estou aqui pró malta, eu estou aqui pró, desafia-me verão. O que é que vai acontecer? Eu estou muito a pró, malta. Ok malta, agora como prometido no, no, no vídeo anterior, no primeiro vídeo desta série, eu prometi ir explorar esta caverna e é isso que vai ser. Este vídeo literalmente é tudo exploração, conhecer coisas novas e tal. Vou aqui, fazer aqui um, uma coisinha, uma escadinha pequena, né? Não, não quero ficar lá perdido, né? Um novo minério, malta, dá para fazer várias coisas novas com ele. Não dá para fazer tipo armadura, isso tudo mais. Dá para fazer coisas com ele. Vamos lá fazer isto. É o novo minério, como é que ele se chamava? Era o cobre, já. Olhem, malta! Viram o que é que está ali? Olhem, primeiro, mais ferro. Muito mais ferro. Agora. Uh, isto bruto. Ah, já pensava que era diamante. Olhem só. Isto, malta. Uma mina. Eu não me quero perder, por isso eu vou voltar. Tá bom? Uh, e ok, por aqui. Uh, bora lá, malta. O que acontece? Uh, primeiro, tudo. Bora lá. Uh, aqui. Nós vamos voltar lá acima. Por que, é que eu estou cheio disto, malta? Digam-me. Eu não queria assim tanta coisa. Eu queria coisas, não Eu queria muita coisa. Ok. Ferro bruto já está na mão. Uh... Carvão, há carvão. Havia há... aqui carvão. Eu não queria, mas já que está aqui ferros. Malta, neste vídeo vamos conseguir full Iron. What? Mas como é que este mal. Esta cidade é perfeita malta. Esta cidade, é a seed dos minérios. Onde nós temos tudo o que precisamos para viver. Logo no segundo vídeo da nossa série temos logo uma casa. Iron, Tudo malta! Estamos cheios de coisas! Eu estou. Tô... Eu até nem quero isto tudo, malta. Só estou mesmo a pegar porque.. Ah! E também é para aquelas pessoas que estão a... Ei, estou a tentar pegar isto há tanto tempo. Eu nunca consigo ferro e tal. É assim que se consegue ferro. Eu já não aguento com mais malta. Eu não, não tenho... Agora, nesta versão a água não, não acaba com aquilo. Ainda melhor, não é? Ok, vamos voltar para trás. Ferro bruto aqui, boa, nice. Isto não é um novo minério. É o um basalto liso, ok. Vamos pegar aqui um pouco. E este aqui é o que? Calcite. Que interessante. Vamos pegar a... Oh! Malta! Malta! No segundo vídeo encontraram logo isto! What? Eu, eu vou ver sempre nos vídeos e venho cá sempre que eu precisar. Desculpe. É lá, malta. Não! Isto aqui é uma macete perfeito! Eu encontrei ao acaso! Que sorte. Mais ferro. Eu estou farto malta. Eu não quero mais cenas. Eu não quero. Vejam se compreendem. Eu não quero mais cenas. Isto é demasiada cena. Vocês não estão bem a ver a raridade que é encontrar isto. Olhem só. Agora, bora lá, eu vou marcar um ponto para eu saber onde é que nós ficamos. Vamos lá tirar aqui minérios e vamos pontos. Malta! Vocês provavelmente não devem estar a ver nada do que se está aqui a passar. Ok, vamos lá pegar aqui pedregulhos E vamos começar a colocar isto malta Vamos lá, vou pondo Vamos continuar até à superfície Ok, já estamos a chegar a um ponto Onde vem? Uh, já estamos a chegar à terra Não se preocupem Onde é que eu estou? Sinceramente malde, eu não sei onde é que estou Vamos lá ver, ah está ali, ainda bem as tostas que coloquei, que vê-se uma grande claridade. Ei malta, nós estamos profissionais. Vamos lá por aqui no normal, bora. Antes que spawnem, uh, rápido, rápido, rápido, rápido. Fechamos as portas. Uh, eu deveria ter posto também tostas lá em cima, porque senão spawnam se aqui em cima também. Uh, vou dormir. Conseguimos, malta. Nós conseguimos boas das cenas neste vídeo. O 2 é uma letra boa. Ok, malta. Eu vou colocar aqui um milhão de cenas. Que bem, é demais. Eu vou ficar for iron. iron. Ei, hey, malta. Vocês viram? que eu não fiz nenhum não, shit, não peguei criativo, eu peguei isso tudo mesmo na, na realidade, peguei tudo, fui lá. Malta, eu não sei o que dizer, eu estou a pé. Vamos lá aqui. Vamos lá aqui, malta, que eu estou feliz, hoje estou feliz, uh, consegui muita coisa. É um bom dia. Enquanto isso, vocês já estão aqui há muito tempo. Isto aqui vai, vai estar em estreia e tudo. Vocês já devem ter visto a estreia. Oh, quem não sabe, eu vou pôr isto em estreia. Quem já passou. Não, não, não, não. isto merece, isto merece. Eu, eu, este aqui é um especial. Especial de fiquei rico. Vamos lá bater. Então, para isso, nós agora, tem que bater aí... No like e no... inscrever-se no sininho 1000 vezes. Desafios. 1, 2, 3, 4, 5. Deem aí. Montes de moos. Deem, continuem. Vamos conseguir bater uma meta de likes de 10 likes. Eu dou poucos likes. Eu digo que dou bem a poucos likes. Porque eu não peço muito a vocês. Só quero é muito. Eu, eu só quero 10 likes. Eu só peço 10 likes. Ok, malta. Nós não sei o que é que fizemos. Nós estamos ricos. Era suposto... No próximo episódio, sabem que mais? Eu nem vou explorar. Eu já estou farto de explorar. Eu já fiz dema demasiada coisa. Hoje já fiz demasiada coisa. Hoje, o que eu vou fazer, malta? Ai. Hoje, no próximo vídeo. Vai ser... Construir o resto da casa, então, malta, ficamos por aqui no vídeo de hoje. Espero que todos tenham muito gostado do vídeo. Quem gostou do vídeo, deixa aquele grande like. Obrigado pelo vosso apoio. Continuem a apoiar, malta. Estou tão feliz. A sério, estou tão feliz. Não por menos 5 likes. 5 likes vai ser a meta. Caso bata 10 likes, eu faço um vídeo de 30 minutos. 30 não, posso fazer uma hora, uma hora mal.